Olá meus amigos do Humafra Mix. hoje estamos com o Luan, Luan está de passagem e viagem marcada Luan? Tô para ir para Portugal né. O Luan fez uma peneira aqui em Mafra, foi em que cidade Luan que você fez a peneira? Foi em Curitiba. Em Curitiba, mas antes de você fazer essa peneira, sempre você teve esse sonho de ser jogador de futebol? Sim, sim, desde pequeno eu treino e jogo pelos clubes aqui de Rio Negro e, e graças a Deus agora eu me encaixei numa seletiva e vamos para luta, né? Luan, qual é a posição que você joga? Eu sou meio atacante. Ah, meio atacante. meio atacante. E nessa peneira, quando você fez, você jogou nessa posição ou foi numa posição diferente? Foi nessa posição e joguei de ponta também. Ah, jogou de ponta. Nessa seleção, você imaginava que conseguiria passar? A gente sabe que você jogou em escolinhas aqui em Mafra e em Negro. E o Leocádio também está na tua história? Tá, tá sim. O Leocádio foi um grande amigo também pra mim. Eu treinei um mês com ele e em um mês ele já queria me levar lá pra é, fazer... Fazer não, ficar duas semanas no, no coxa, lá na base, lá pra ver se eles iam me selecionar pra ficar lá. E daí o que que aconteceu que você acabou você acabou indo, não deu certo? Não deu certo, infelizmente, porque era para mim em março de 2020. Só que daí já vem a pandemia, né, e infelizmente não deu certo, né? Até por ele ser de idade, né? Que daí ele teve que ficar mais por casa, daí ele não podia me levar. Daí acabou não dando certo. Luan, eu conversando aqui com vocês, conversando com o teu pai, e eu vi, assim, que esse sonho talvez já é um sonho que veio já de família. Sim, sim. Seu pai queria ser jogador de futebol? Queria, queria. Ele até jogava, até teve chance, mas... Acredito que Deus põe um propósito na vida das pessoas, só que... Não era pra ele ser, né? Ele tentou, assim, tudo, mas... Acabou não dando certo, mas acredito que... É... É... Por ele não ter dado certo, acredito que eu possa vir a dar certo e realizar o sonho que é dele também, né? Ah, desde criancinha, você pegou a bola, era o dia inteiro só jogar bola? É, era o dia inteiro, se pudesse dormir jogando bola, eu dormiria. E a tua mãe cheia no saco para você estudar? Sim, sim, sempre. Sempre Só que ela incentivou bastante também uhum. ela a seguir carreira no futebol. Na verdade, esse sonho não é só meu, né? É do meus pais, do meu irmão, da minha família. Aham. Uhum. E Lua, e qual a dificuldade maior para para quem quer fazer peneira? O que que você acha assim que é a dificuldade maior? Que a gente sabe que tem muitos meninos que jogam bola. A concorrência é muito grande para ser um jogador de futebol que fique conhecido em, em nos times, e, e times, os times maiores. Do nosso, daqui do Brasil, de fora do Brasil. Você acha qual é a dificuldade maior de você conseguir é, estar dentro de uma peneira? Eu acredito que é... por nós ser uma cidade é, pequena, né? E não ter muito investimento aqui no, tipo, num clube profissional e tal, por ser distante, né? As avaliações e peneiras, eu acredito que seja por isso, pela distância e também pelo dinheiro, né? Pelo que... lado financeiro. As pelo... crianças, tem muita gente que joga bola, Sim. mas infelizmente não tem um apoio da prefeitura, um apoio... É... E você já, Luan, a gente sabe que a escola Uvane do Amaral, a diretora Isabela, é, foi uma das incentivadoras. Foi ela até que veio falar comigo sobre você pra gente ajudar a divulgar mais ainda, as pessoas acreditarem que você tá indo mesmo para Portugal e que você ainda falta um pouco, ainda você não conseguiu arrecadar todo o valor, teu pai correu de porta em porta pedindo patrocínio para você poder encaminhar, é, poder ir viajar e conseguir fazer essa peneira. Então, a gente vê, assim, que uma das maiores dificuldades das crianças é em relação ao lado financeiro, à distância, se a gente tivesse o é, Tipo, como tinha antigamente é, times assim que disputavam, é, é, como é que a gente diz? É estadual mesmo, isso ajuda? Ajuda muito. E você acha assim que o esporte, você tem quantos anos? Eu fiz 18, agora é dia 7. 18 anos. É, na hora de você sair com os amigos, o que, que você está fazendo? Eu... Não saio, é difícil eu sair. Você tá jogando bola. Eu sempre tô treinando, durmo cedo, é, acordo, vou pro colégio e à tarde treino e é rotina isso. Não... Você tem uma. é muito disciplinado. Sim, sim, sim. E isso vem com o apoio da família, do seu pai, sim. da sua mãe. Sim, claro, às vezes a gente tem aquela vontade de sair, né? Mas é... O pai e a mãe são rígidos nessa parte e, e nisso eu sou muito grato a eles porque se não fosse por isso eu acredito que isso não estaria dando certo para mim. Ah, e o que, que assim, o que, que chamou a atenção quando você foi na peneira? Qual a é habilidade que você tem assim que você diz assim? Eu sou bom nisso dentro do futebol? Eu acredito que na seletiva foi deu ter visão de jogo e ir para cima, ir para cima, driblar e dar assistências e Meio que tudo, porque hoje em dia o meio atacante tem que ter visão de jogo, né? tem que ser é, bom no passe, driblar, ir pra cima e eu acredito que foi isso que... Você acha que Deus te deu o te um dom, fora você ter essa disciplina, você tem um dom no, no pé, é, joga de esquerda, joga de direita? Eu sou destro, mas também chuto com a esquerda, mas acredito que Deus me deu um dom, sim. Você acha que é isso que está ajudando junto? Eu acredito que é isso e também um pouco é genética né, de, de família. Que nem meu avô jogava, daí meu pai foi um dos melhores. Até se se né? quiser falar o nome do teu pai, ele é muito conhecido nos, nos times aqui da nossa cidade. Bom, por nome ninguém conhece quase, mas ó, pelo apelido, né, que é Sapo. Daí eu acredito que muitos devem conhecer aqui em Rio Negro. Então, desde pequenininho, você ia acompanhando o teu pai? Sim, sim. Os onde... jogos, os campeonatos? Na onde ele ia jogar, eu tava junto, pequeno. Eu até aparecia nas fotos que eles tiravam e e sempre admirando né o jeito que ele jogava. que Eu acredito que um pouco do meu futebol eu aprendi... É, aprendi não, tipo, o dom que ele tem, eu peguei dele, eu herdei dele esse dom de ir pra cima, de, de velocidade, e, e quando eu ia, eu ficava, nossa, é, esse é meu pai, né? E, <risos> <risos> <risos> que legal, que legal, né? O pai, do, o pai do Luan tá aqui com a gente, presente no, no estúdio, então a gente vê a emoção dele aqui que às vezes a gente em casa, acaba assim, a gente conversando com outra pessoa, a gente fala, e o pai vê como os filhos valorizam a educação, a disciplina, né Luan? Porque se não fosse teus pais, não adiantava você ter todas as habilidades se você não tivesse disciplina. disciplina é isso. Uma das coisas assim que a gente vê, meu filho também já participou de peneira, é a humildade, é, a pessoa tendo psicológico pé no chão, porque hum, tem muitos jogadores que são bons, mas devido à a falta a falta de pé no chão, acabam não conseguindo. Se você conseguir passar nessa peneira, né? Eu não sei o que se fala peneira, como é que se fala agora? É, seletiva é peneira também. É seletiva, que eu sou a mãe das antigas. <risos> então, é peneira, seletiva, é, hum. que mudou um pouco, a gente antigamente falava as peneiras, mas, Luan, o é, que, que você acha? Assim? Você vai embarcar que dia? Eu vou pegar um avião até São Paulo dia 15. E eu vou embarcar é, dia 16, tipo, entre dia 15 e 16 de madrugada, 1h45. Vai sozinho? Daí, não, a princípio é para nós todos que fomos selecionados, né, os 13 se encontrar todos em São Paulo, né, para ir junto. Daí vai até um dos organizadores junto né, para acompanhar, para é, orientar-nos né, nessa viagem. Ah, Eles são empresários? Sim, sim, empresários são empresários de, de, de jogadores de futebol. Sim, daí eles já vão estar tá avaliando também junto. E tudo começou porque você sabia do teu potencial, mas você foi atrás através da internet? Na verdade, o nosso professor, o Reuder, ele, eu até já sabia dessa seletiva, só que é, passou meio despercebido. Daí ele pegou e, e mandou uma mensagem para nós, se nós não queríamos ir, daí que nós tínhamos que pagar uma taxa lá para participar. Daí foi até ele que levou nós, eu agradeço a ele por levar nós até em Curitiba, né? E nós somos em nove, daí os nove que acharam interessante né, fazer essa seletiva... E na hora que nós chegou lá e viu tudo aquilo de garoto, de tudo que é lugar do Brasil, é. assim, já dá um nervosismo, é, assim. uma você fica pensando, pressão. Ah, vai ter alguém melhor que eu. E daí a pressão teve até, só que daí na hora que começou o jogo, daí a gente pede forças para Deus, né, na hora. Ah. E daí acredito que tudo foi bem, tudo deu certo. Você é bem religiosa? sou sou eu na verdade eu acredito em Deus assim mas eu não vou muito na igreja assim mas eu sempre estou orando em casa é, pedindo forças né e, e eu acredito muito em Deus uhum. e você acha que qual que vai ser a tua maior dificuldade para passar na peneira eu acredito que a dificuldade pode ser a saudade né dos pais né mas isso a gente tem que ter força né para Pra poder é, alcançar o objetivo e tem que pensar no futuro, né? Se você conseguir passar, quanto tempo você vai ter que ficar lá? Isso eu não sei bem certo, mas acredito que eu vou ter que ficar um bom tempo para lá. E qual é o time mesmo que você tá fazendo? É, Carraseda de Anciães. Fica em, em Portugal? Em Portugal. Você vai jogar nesse time? É, eu vou jogar por esse time, mas também você é observado por outros clubes de lá, empresários e etc. E você torce tá, assim, para que time aqui no Brasil? Eu sou vascaíno, até sinto uma vergonha de dizer que ela faz, <risos> mas... Pois olha, você arranjou alguém que não, que não gosta muito de Vasco. Muito né? de Vasco. É. Adivinha que time que eu sou? Flamenguista. <risos> que ó, o de rubro Negra. Mas também não podemos falar muito meu time, porque... Foi-se, né? Não tá mais ou menos, mas a esperança é o última que morre. É. então estamos com vascaína, um familhista, mas mesmo assim, a gente, Lua, vê assim que é um sonho, que nem você mesmo disse, não é só um sonho seu, é um sonho da sua família. Sim. Teu irmãozinho tem quantos anos? Meu irmão tem seis. E ele já tem um grande orgulho pelo filho, pelo irmão, né? Sim. Então a gente vê assim que é uma coisa, uma luta muito grande, é uma dificuldade muito grande. É como você ganhar numa loteria. Sim. Porque ao mesmo tempo a dificuldade de você conseguir ser um jogador profissional é enorme, mas também se você conseguir vai ser, né? Meu Deus, é... E tipo assim, em relação assim, se você conseguir passar lá, vamos pensar, já que você conseguiu. Qual, tipo, se você tiver um salário o que, que você pretende fazer com o primeiro salário que você receber lá? Ah, primeiramente, eu quero ajudar minha família, né, mandar dinheiro para eles e, e sempre estar tá ajudando, né, e, e acredito que eu não vou estar tá só, é, só por mim lá, eu vou estar tá por eles também. Eles vão estar tá aqui, mas no, no meu coração eles vão estar tá junto comigo lá e esse primeiro dinheiro que eu ganhar vai ser para eles tem que ajudar o pai e a mãe. Sim, sim. É, eles acreditaram muito em você lá. Eu acho que na verdade você já foi meio assim, é, às vezes pelo subconsciente mesmo das pessoas, a gente, como teu pai era um sonho de ser jogador, ele já viu dois meninos, ele tem dois, então acabou passando para você, você captou aquela mensagem e foi, foi, foi, foi e as coisas foram acontecendo. E eu só te desejo muito boa sorte, muito que você tenha esse sucesso, que eu vejo assim que é uma família guerreira que tá correndo atrás de um sonho, sim. que é um sonho seu, mas é de toda a família, sim, sim. a gente agradecer a todas as pessoas que ajudaram você sim, sim, nesse então... desafio, porque pelo que eu entendi, você teve dificuldade em algumas situações, mas se não fossem anjos na tua vida, você talvez não teria conseguido. Sim. Porque sim. você teve o apoio da escola, você teve o apoio da. Vou falar aqui a escola Ovano do Amaral. É, você teve apoio também desse senhor que fez a. que ajudou você na seletiva. Como é que é o nome sim, dele? O Reuter. O O Leucádio já viu Leucádio. nele. E o Leucádio é uma pessoa que quando tem mesmo potencial, potencial ele ajuda mesmo, ele aj eu vi o Luizinho na época que meu filho fazia a peneira o Leocádio eu levou o Luizinho para Curitiba, até Sim. o Luizinho está jogando no Santos está no, tá no, é, tá no Santos agora, então a gente sabe como é que é o Leocádio, ele ama os, os, os jogador dele ele valoriza, esse outro senhor eu não, não conheci, meu filho não acabou jogando com ele mas é assim, a gente vê que tem muitos meninos E que se Deus quiser Todos vão conseguir E que você tenha muita cabeça sim, sim. né? Que você consiga Controlar o teu psicológico Que eu acho que é um dos mais difíceis Por causa em relação à distância Entre família Como vocês são tão unidos Isso pode vir a atrapalhar Mas você sabe que teu pai Tá te dando apoio, que a tua mãe tá te dando apoio E que teu irmãozinho tá te dando apoio Que você é o orgulho não só da sua família que você é orgulho da escola, onde você estuda garanto que, garanto que todas as crianças lá crianças não, já são é, adolescentes, adolescentes, adolescentes estão todos torcendo por você Sim. quando você sete se chegou na escola, você já chegou falando passei ou não? Uhum, cheguei patinho. quando eu falei, todos tipo, ficaram admirados, ficaram felizes por mim né e também estão torcendo muito para mim e, nossa, na hora que eu, que eu soube também, eu não acreditei na hora, assim. Só que depois que caiu a ficha, assim, nossa, a felicidade é imensa. É muito, Imagina, é, é, é, muito, é muito felicidade. Então, eu sei que tudo dê certo, que você consiga, ainda tá faltando. É quanto mesmo, lá É 600 reais, é, 600, 700. Mas esses 600 reais é, já é pra passagem? É pra mim se deslocar até São Paulo, pra mim poder ir pra Portugal, que a minha passagem tá pra pegar o voo em Guarulhos. Eles não ajudam, assim, financeiramente nada? Não, é, isso é por conta nossa mesmo. Uhum. Você já assinou algum contrato com alguém? Ainda não. Você vai esperar, a, eles provavelmente é, vão fazer lá. Vão fazer lá, eu, eu acredito que... Que vão fazer lá, mas a princípio, o contrato eu acho que vem depois que nós for selecionado Selecionados, lá. Uh -huh. E depois que, que der, se Deus quiser vai dar tudo vai, certo, vai dar, sim. eu vou te o seu pai aqui para contar como que está o Luan lá em Portugal. Feito seu sapo? Vamos fazer isso? <risos> né? Pra gente mostrar, porque às vezes as pessoas duvidam das coisas. Sim, né? É. Então assim a gente tem que mostrar, se Deus quiser, vai dar tudo certo. E pensamento positivo, seguir sim, em que frente. Sim. E o que, que você fala aqui para nós finalizar nossa propaganda... nossa Posso fazer de novo? É, Luan, o que, que você é, passa aqui para nós, é, para os novos meninos que querem também participar de peneiras seletivas? Ou, assim, passar uma informação que você achou que foi importante, que deu certo para você. Bom, é... Eu falo pra eles, assim, que eles têm que acreditar no sonho de vocês e não desistir, treinar, treinar, se for possível, treinar de novo e humildade sempre e correr atrás. Quem não corre atrás é, não vai conseguir, né? E, mas o principal é acreditar e ter fé em Deus, que é o, o princípio das coisas. Ah, então, muito obrigada, Luan. Obrigada, ao senhor, por ter trazido seu filho, seu sapo. Agora já ficou o seu sapo. É, agradeço você ter vindo, agradecer a Isabela por ter falado de você, ter vindo atrás de mim, porque às vezes a gente, eu também trabalho, às vezes a gente acaba não sabendo todas as informações. E sempre é bom vocês, quem tiver alguém que que conheça, que tem um sonho que são pessoas que, assim, guerreiras, batalhadoras como o Luan, entre em contato com nós para a gente entrevistar aqui, sentar no nosso sofazinho no Rio Mafra Mix, no 9249 5721, meu WhatsApp, porque é muito legal a gente contar histórias de mafrenses, rio-negrenses, e para todo mundo assim interessante, a gente tem a curiosidade também, e também tem aquele, aquele no sentido assim, de motivar mais pessoas. Muito obrigada, Luan, muito obrigada Quero a todos. Quero agradecer a vocês também ah, pela oportunidade ah. e que Deus abençoe pelo Amém. que vocês estão fazendo. Também. Obrigada, Luan. Obrigada até a próxima sexta.